Felinho Tchuguadinha! Então tá, esse aqui é um vídeo interessante. Primeira vez que eu gravo um borde dessa forma em Interlagos, acho. Rapaz, espera aí. Não é a primeira vez, não é. Porra, eu não sei, mas se, ó, pelo menos faz muito tempo que não. Eu, porra! É a primeira vez, Com certeza que é. É a primeira vez? Filho, seguinte, só pra vocês entenderem. Então eu coloco aqui o suporte. Tem várias coisas pra gente trocar uma ideia, esse vídeo é uma troca de ideia com o board, com nova modelo de filmagem, com resumo da etapa, como que foi e... Ah, olha lá, lá, então eu montei o suporte aqui assim ó, certo, ó, fica luxinho, eu fiz um detalhezinho aqui com duro epóxi bem pequenininho tal, dupla face, já era. A câmera que eu uso é essa, cuidado na ligueira, na ligueira aqui, essa aqui ó, são as duas que eu uso que são as que eu mais gosto, da Session, uma é a 4, outra é a 5, pra mim a qualidade aqui no Minus é uma das melhores que tem, porque essa aqui fica muito pesadinha, eu acho muito caminhão, então deixa essas duas aqui que fazem um bom papel e a imagem você gosta e gosta muito! Aí o que que aconteceu? Quinta-feira a moto ficou pronta, tirei ela da Target fui direto pra Interlagos, cheguei na sexta-feira, fui fazer o primeiro treino, aí tive que fazer o ajuste da pedaleira, tanto do lado do câmbio quanto do freio, né, dar aquela trabalhada Primeiro que aqui na direita ela se foi E aqui, como desmontou a moto inteira Precisa dar aquele legal É importante o conforto né? Então eu usei a sexta-feira para acertar Fiz um treino só, porque depois começou a chover Eu falei, não vou entrar nem ferrando Porque só era o que me faltava Uma lonada agora Então eu fiquei tranquilo, fui trabalhando o clima tempo, então Eu falei, meu, não sei se eu vou correr na chuva Se eu não vou correr, etc tal. Porque na verdade, essa etapa Era uma etapa só pra dar aquela <risos> E o mais tesão é que eu Caio lá dia 18, que isso não foi tesão, e voltei pra lá. Depois de dois meses e aí dez dias, eu, de onde eu caí eu voltei. E aí, pô, foi sensacional. Então primeiro eu vou deixar um onboard pra você, de um dos treinos livres de sábado, que eu, que eu acho que vai ser legal pra você ver as transições. Você vai ver que eu tô um pouco mais dentro de transição, sim, é real. Não tem como, porque eu tenho aquela chamadinha ainda. Luxo. Eu acho que você vai gostar dessa, dessa, dessa posição aí E vê o que, que você acha Pega esse bordezinho luxo aí Muito bem, curtiu, filho? Então tá bom. Agora eu quero mostrar um vídeo é, na parte da, da bundinha, que você vai ver é, a minha dificuldade um pouco. Pô, até tava vendo do bico de pato pro mergulho, Tipo, umas horas que eu dava até uma meia sentada, na eu falei, nossa, velho, e eu não percebi lá na hora, né? Mas você vê que o próprio, o próprio corpo, ele corrige você, né? Então ele pega e fala, não, calma, filho, aqui, ó, vai tranquilo pra você não sentir. Mas, do outro lado, eu fiquei muito satisfeito porque eu aguentei as 12 voltas num calor gigantesco E tava lá, tava no, no Guerre, tava brincando, tava feliz Então para mim foi uma satisfação muito luxo E por exemplo, meu melhor tempo lá em Interlagos, num classificatório Foi 43-3, onde eu fiz a minha melhor volta e mantive 4 voltas disso E meu melhor tempo na corrida foi 43-6, onde eu tive 9 voltas 43, que foi em 2019 então o meu tempo luxo, quando eu tô bem, é o 43. Quero diminuir, lógico, vou buscar isso. Mas 43 é o, é, é o luxuoso. Eu virei 45. Então dois segundos para quem ficou dois meses completamente parado e voltando a encarar o desafio que eu tomei um tombo, então cabeça tal tal. tal para mim foi uma vitória maravilhosa, foi uma conquista sensacional. Pô, até o Padrelio ligou, aliás, Padre. Obrigado pela moto, hein? Show lá, padre. Meu Deus do céu, a moto tá um velho. já vou chegar nisso, mas. Padre, quer responder? Não. Não? não. Quer se apresentar? Não. Tá, beleza. A moto tava impressionante. E aí, você até que, eu falei, filho, você não só provar mais nada. Foi mais na é questão de provar. Eu não quero provar nada. Eu quero é, tá lá e tal. Mas, cara, o, o, o, o bagulho foi sensacional. Eu não esperava que eu ia ver a 45, de verdade, no carro que tava. Não esperava. A pista tava mais lenta. Então, foi uma vitória. Quero que você fique com o onboard agora para você ver como ainda tem um delay de direita na segunda perna do S e no bico de pato principalmente também, o laranja, eu também dou uma seguradinha, sabe? Então é, essa confiança ainda vai ser um trabalho e é isso que eu falo para vocês. E, e o que vale agora é, é o seguinte, vocês às vezes me perguntam, o oh, que eu tô suando? Porra, Durval, cair, cabeça e tal, como é que fica? Filho, tem que encarar, tem que encarar de frente, é, você pode ter medo, você não pode ter cagaço. Então o medo ele vai fazer parte da nossa vida o tempo inteiro, só que você tem que ter mais força de vontade. Eu não parei um minuto, eu vou contar um segredo pra vocês agora, que eu juro por tudo que é mais sagrado, eu juro por Deus, o que vocês quiserem. Depois de 10 dias da minha queda, eu tenho um banco ali na sala, e eu comecei a treinar no banco, deitado, com 10 dias da queda. Se eu falasse pra qualquer pessoa, eu era louco. Eu fui falar pro médico depois de um mês na primeira consulta. Enfim, olha esse onboard aí, que você vai ver a, a, a, o delayzinho, e... Agora a gente vai trabalhar pra não ter mais essa senta, vai. É, vamos reabrir de novo, mas isso tudo é uma confiança que vem com o tempo. Pega aí, pega aí. Você entendeu? É isso. Então, isso a gente vai trabalhar isso também. E quero agradecer demais o padre também, porque, cara, o que ele fez, a gente trabalhou o carnaval junto o Xola. Os caras montaram a moto no pelo, e aí eu te falo, né? Uma moto que seria um PT, ela ficou melhor do que quando ela era zero, porque foi montada num detalhe, não que, pelo amor de Deus. Mas a montagem, a dedicação, a confiança naquele profissional que está do seu lado, tudo isso faz com que as coisas caminhem para o melhor. Então, filhos, o que eu quero dizer para vocês é que se travou o computador, HFW Informática vai resolver sua vida. É assim então, do nada, hein? Você curtiu ou não? O contato tá aqui embaixo, chama eles lá e já era. E Target Race para você levar a sua moto aí e fazer as coisas resolver. Eu acho que eu falei muito então e tal, não sei o que, mas é que é um bate-papo mais escolado, você percebe? Agora, nós temos um outro compromisso. Eu não esqueci. Vamos testar, certo? Tô com a Mutec aí também. Tio Guedinha total. Falei pra eles, falei, espera, deixa eu sentir e tal. E eles estão me dando um, um, um total liberdade. E eu falei, agora eu quero testar essa pastilha aqui. Eu já usei Potenza. Só que essa é uma Potenza Star Race. Não tem nada a ver com a Potenza que eu usei. E eu falei, não, vou, vou avaliar. Quero falar, então eu já vou levar pra Capoava agora testar lá. E vou testar Interlagos também. E depois falo pra vocês, por quê, filhos? Essa bomba de freio nova que eu coloquei, a é Blembo. Eu vou falo, falo uma zoeira mesmo, tá, filho? Ela tem a regulagem que já tinha a minha antiga, que é o vermelhinho, que é Hard core, e o pretinho, que é Only Core. E aí depois ela tem mais três aqui em cima agora. Normal é, Sport Racing. Malandro. Eu andei com ela na Sport, porque a Race eu achei agressiva. Então eu vou trabalhar isso, porque eu tô até me sintonizando com a bomba. Depois eu vou tentar um Racing com o Only Core, porque tem muita possibilidade de freio ali. E eu quero... Agora testar essa pastilha também e fazer um, um, um bem bolado. Porque é, eu acho que vai dar um jogo bom. E aí vou passando esses feedbacks pra você também. Beleza, filhos? Together é nós e aguardo o próximo vídeo. Ai!